10 a 10 aí pro Viti no PC, porque ele merece. BH é quem? BH é a nós. Vambora, Vitinho, vamos trabalhar. Já a parado, vira bolsa de madame. Sexta-feira, o poca, sexta-feira convoca, convoca só que que fode, aqui, não fode, tu rejeita Dizem, toca o foguete do mato, pega as do cartão cronado Chama a lourinha da zona, sua. Porque ela, porque ela gosta de um favelado É o do 5 do 7 Bota a porta na garopa, pá de porta, calpirou É o do 5 do 7 Bota a porta na garopa, pá de porta, calpirou é Bandil do 5 e a do 7 1. Bota a porta na garopa pá deportar, porta cowpirou. As, bar... As barbias da favela se apaixonam no quem? As barbias da favela se apaixonam no quem? No quem tem moto, no quem tem carro No quem tem dinheiro, no quem tem cartão coronado No quem tem moto, no quem tem carro No quem tem dinheiro, no quem tem cartão coronado no quem tem moto, ah, no quem, tem, manto, no quem tem, carro, tem carro, no quem tem dinheiro, no quem tem cartão cronado. Dá cronada, camisa cronada, 10 aí pro Viti do PC porque ele merece. BH é quem? BH é a Vambora, Viti! Vamo trabalhar. Já é parado, vira bolsa de madame. Sexta-feira o pouco é poca, sexta-feira convoca, convoca só acho que fode, aqui que não fode, tu rejeita Dizendo, toca o foguete do mato, pega zinfo do cartão cronado Chama a lourinha, ela na porque, porque ela gosta de um favelado É a banjo do 5 7, é a banjo do sete Bota a pota na garoa, papá de porta cal piro. É o bandido do cinco, sete, é a banjo do sete, ó. Bota a pota na garoa, de porta cal É o bandido do cinco, sete, é a banjo do sete, ó. Bota a pota na garoa, de porta cal As, bar As barbeiras da favela se apaixonando quem? As barbeiras da favela se apaixonando quem? No, quem? no quem, tem moto, quem tem moto, no quem tem carro.